Eu precisava observar, eu precisava desse laboratório para eu poder montar as coreografias, para poder fazer a direção artística e tudo mais. né? E eu queria muito observar os bailarinos e também as pessoas que fizeram aqui, pessoas que não são bailarinos também fazem esse walk meditation, né? que é uma meditação caminhando. É um trabalho que o Dr. Afonso Carlos Neves faz na Unifesp e que eu adorei a ideia, achei bacana montar um espetáculo sobre esse tema. Né? Na primeira vez eu estava vivendo um, um momento diferente na minha vida. E eu fiquei cheio de conflitos durante a caminhada, sabe? É, é muito interessante porque o labirinto ele é a, a vida em miniatura. A primeira vez foi assim um mergulho dentro do nada. A gente não tinha a mínima noção do que iria acontecer. O clima era outro e a gente também é diferente, eu acho, a cada dia. Então dá uma diferenciação, eu acho, porque o nosso estado não é o mesmo do que o estado que era antes, quando a gente foi na verdade, esse conflito, como que é estar e depois sair, como que é você ter algo e depois deixar ir, entendeu? Foi o primeiro conflito assim que eu enfrentei, a primeira coisa que eu que eu senti. Eu me senti mais feliz, eu acho, mais confortável, assim. Eu experimentei fazer de uma forma diferente. Eu experimentei começar a fazer de costas e sentiu ter uma outra sensação, o mais distante possível da primeira vez que eu fiz. Você vai lembrando em questão de o que você já viveu, do passado. É uma, uma experiência muito boa. Porque eu é, relacionei o labirinto com a minha vida e, e eu senti como que acaba. Não, não pode acabar agora. Fiquei angustiada o tempo inteiro porque eu estava criando ali. Né? Eu estava pensando aquele laboratório, é um laboratório para o espetáculo, né? Então minha cabeça, minhas emoções, estava tudo funcionando, pensando na, no, na criação desse espetáculo. Então realmente eu não relaxei, né? eu estava atenta, focada e tal. Mas assim fazendo, sim, eu me senti muito melhor. Até é indicado, né, que a pessoa faça uma, duas vezes por semana ou mais, sei lá quantas vezes quiser, toda semana, para que ela mantenha esse padrão. Né, de atenção, esse padrão de bem-estar e tal, né, as pessoas que fizeram, se sentiram bem, pelo principalmente os bailarinos que eu estou acompanhando mais de perto. Na primeira vez eu estava muito frágil, assim, emocionalmente, então eu já entrei na experiência de um jeito que qualquer sopro me fazia chorar, entendeu, e dessa vez não, eu estava mais controlada emocionalmente e acho que estava mais racional. Por isso que eu cheguei a pensar em fazer de costas. E eu comecei a pensar como se fosse a vida mesmo. É, como se eu pudesse. Como se estivesse olhando para aquilo que passou. Né? Então, de costas, eu estou indo para o futuro, mas eu não consigo ver o que vem, mas eu consigo ver o que já passou da minha vida. E, ao mesmo tempo, eu pensei que, com isso, eu não podia querer acelerar o tempo porque eu poderia cair, alguma coisa acontecer né porque de costas você não consegue né, fazer muita coisa, arriscar e foi mais isso e experimentei também um pouco do emocional no sentido do, do carinho assim de se eu encontrasse alguém eu senti a vontade de, de, de ter o contato e transmitir um carinho isso eu, eu senti também que vai um pouco de encontro com, com a primeira experiência mas não é tão assim a, a flor da pele sabe de, de emocional quando eu fui eu fui para o centro eu me senti muito bem e eu me encontrei alegre de uma maneira muito profunda. E quando eu fui sair, eu não queria perder essa alegria. E dessa vez, eu entrei alegre, eu fiquei alegre no centro e eu saí alegre. E na hora de sair, eu lembrei da primeira vez que eu tinha feito, que eu saí morrendo de medo, assim, né? E, e foi muito especial que eu saí com, com, com a cara pra cima, sabe? Sem, com coragem, na verdade, de, de que eu conseguiria manter essa alegria. Porque, na verdade, na primeira, na primeira situação, eu tinha medo de... Sair do labirinto e perder a alegria que eu tinha conquistado lá dentro. Ah, não sei se houve tanta transformação que Eu acabo, tipo, me pegando, às vezes, refletindo tanto sobre esses temas. E eu entrei, eu não vou mentir para vocês, mas eu entrei, tipo, meio seguro, assim, sabe, tipo, tranquilo. Como eu sou meio afobado, assim, então eu já faço, já termino e é aquilo, entendeu? Eu não sou, tipo, muito de, ai meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Não, tipo, já fui, já fez, já estudei, já refleti, já pensei, pronto, acabou eu só assim eu sou bem prático sabe nessa questão eu já fui muito de refletir hoje eu não sou mais assim eu já não tenho mais tanto saco querendo não durante o trajeto eu eu comecei a pensar sobre a minha vida e eu me senti tranquila bem mais na saída eu senti eu me senti triste porque não não queria que isso acabasse Antes de entrar, na verdade, eu não sabia muito o que fazer, né? Eu tava, minha, cabeça, minha mente estava livre, sem muita expectativa, né? Mas aí quando você começa a, a fazer o percurso, que você começa a remeter lembranças, é, as emoções vão vindo aos poucos, né? E aí quando você sai, ainda está muito presente, né? Porque você está lá, você está pensando ainda está relembrando momentos, então quando você sai ainda está muito presente, né? e na verdade está até agora, né? então você vai lembrando de coisas assim, muito únicas, né? muito particular. Ela foi diferenciada, nem, nem melhor nem pior, ela foi mais, mais intensa, no sentido de que eu passei por várias sensações ao longo e sensações que eu não tinha em absoluto claro para mim que eu iria ter. Elas vieram e me pegaram de sopetão, surpreendentemente. Tem uma grande diferença, tem uma grande diferença. Quando a gente tá fazendo, fazendo, andando. Andando, você tá mais próximo da sua vida, lá fora do labirinto, né? Então, o labirinto é o, é o universo, né? Com coisas boas, com coisas ruins, é a sua vida, né? Então, andando, você tá vivendo. E é mais próximo do que você faz no dia a dia. Dançando, a gente não faz isso na vida, né? Na calçada, na rua, no café, a gente não fica dançando o tempo inteiro. Então, é um pouco diferente, mas ao mesmo tempo, dançando, eu acho que você entra mais em meditação. Eu não acho, eu vi, tenho certeza absoluta com as pessoas que estavam fazendo, principalmente os bailarinos, que quando eles estavam dançando dentro do labirinto, eles perdiam inclusive a noção de que eles tinham que caminhar na, naquelas listras, entendeu? Muitos, de repente, paravam assim, nossa, aonde que eu tô? Perdi. Porque a pessoa entra num estado elevado, né? A mente, ela sai dali, dali onde ela tava, né? e Então, dançando, na minha percepção, né, como coreógrafa, como artista, é mais facilmente detectável que a pessoa entra, sim, em meditação, quando ela está dançando. Ah, na, na primeira vez, foi sem dançar. Ali eu estava mais pensativa, mais tranquila. E depois fiquei mais triste quando saí. Mas na segunda vez, quando fui dançando, eu estava mais distraída. Não estava pensando tanto... Eu eu estava... Quando eu danço, eu não pensa penso tão racionalmente, então eu me perdi quando eu dancei. Difícil é andar nele sem sem dançar muito, e pra mim é muito muito especial é, fazer o caminho dessa maneira É muito mais prazeroso porque eu faço ele colocando tudo que eu sinto pra fora, então, por exemplo, quando eu fiz ele dançando no momento de entrar, eu quis fazer um agradecimento em caminhos muito longos que eu tinha pra percorrer, eu pude... É, correr, eu pude voar, eu pude me, me colocar de uma maneira mais mais espontânea, mais espontânea dançar. Andando, você consegue refletir bem mais, né? Você consegue pensar mais sobre os seus sentimentos, né? Você tem tempo maior, né? Então, você consegue remeter tudinho aquilo que você tá pensando, que você tá sentindo no momento. Agora, quando você tá dançando, você tem que se preocupar, Sim, claro, né? Com expressar o seu sentimento, mas também fazer a coreografia, né, então, é, você tem que prestar mais atenção para não pisar fora, né, então é uma coisa mais, não, não muito focada quando se, se trata de sentimentos, né, agora quando você tá andando, não, quando você tá andando você consegue, parece que caminhando e lembrando, e aí você fecha os olhos em determinados momentos e aí vem toda aquela lembrança do passado, ou até mesmo presente, né? E aí a dança, você não consegue muito pensar nisso. Você consegue só pensar mesmo no seu corpo, nos seus movimentos. O fato da gente ter um tempo num labirinto maior, que é o de você entrar na meditação, eu acho que talvez, assim, essas duas, essas duas experiências de você fazer o andando e fazer o dançando, elas são complementares. Então, na verdade, o andar é, um, é como se fosse um reconhecimento desse espaço é, é um pouco para te trazer para essa proposta então quando você entra pela segunda vez você já conhece de alguma forma ou você já já fez um reconhecimento de espaço e aí você, você se permite de alguma forma é, trabalhar ele de uma forma é, mais liberta, eu acho no dançar eu perdi um pouco a noção do, do, do caminho, né? Tanto que eu percebi que eu não cheguei no centro. Tipo, eu fiz o caminho não sei como e saí. Então, eu não consegui fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tipo, fazer o caminho certo e dançar, né? Então, perde um pouco isso. E no caminhar, você fica mais focado naquilo, de fazer o caminho certo. Acho que mais é essa a diferença. Acho ruim você perder o caminho. Acho ruim, sim. Eu, a, a gente tem que usar as ferramentas que a vida dá pra gente pra gente se centrar a gente encontrar nosso caminho, né, então é, usar a dança também para você fugir do mundo, como eu percebi, né, ali fugir do labirinto, mas pra mim fazendo essa comparação com a dança não é legal, não é, então a gente tem que fazer o quê? Tem que usar a emoção, mas a mente também, porque eu sei que eu tenho que dançar dentro daquilo ali, né? Então é mais difícil, se você for perceber. Mas também acho que é um pouco de, de treino, de você ir fazendo, assim como na vida, né? A gente tem que passar por em situações, às vezes, várias vezes, para você saber que, poxa, é assim que tem que fazer, entendeu? Então, Não sei, essa é a minha concepção, né? Teve um momento eu sou super engraçado que o Nicolas ele empacou na minha frente, ele ficou parado. E eu sou super esforço, eu queria passar o algo, sabe? Tipo, chegar no, no, no centro e voltar. E ele ficou lá, parado. Eu falei, porra, que saco, né, velho? Vamos aí, Nicolas, tipo, apressa esse negócio. E ele não saía. Aí eu pensei, porra, né? eu Porque eu poderia, tipo, passar por ele, deixar ele parado. Mas não, eu, tipo, eu dei um toquezinho, tipo, vai, filho. <risos> vai Aí ele foi. E eu acho que, tipo, às vezes acontece comigo, sabe? Tipo, às vezes eu não passo por uma pessoa assim, tipo... É, totalmente sem falar nada tipo Eu sempre dou um toquezinho sabe? Tipo, Eu procuro ajudar de alguma maneira Na sociedade Cada pessoa faz também o seu caminho E tem que achar né O caminho tem muitas Possibilidades E, e muitas Coisas atrapalhando também Eu não me aprofundei tanto Mas eu pensei um pouco em em algumas coisas, uh, de escolhas, de mudanças de caminho e do tempo para você se encontrar. Às vezes você não sabe bem o que você vai fazer, né? Não tem certeza se o trabalho que você faz é o que você quer para você, se a pessoa com quem você se relaciona é a pessoa para você. Então eu pensei um pouco disso, mas eu não apliquei muito no caminho, no, no fazer o labirinto. Foi uma coisa mais na minha cabeça, assim, mesmo. Só que eu consegui ter mais controle emocional, de não deixar toda essa coisa da minha vida, na minha cabeça, me afetar. Então eu consegui controlar mais isso. A partir do começo desse ano, eu resolvi enfrentar um, uma questão muito forte, né? Que eu acho que todo, faz parte da vida de todo mundo, que é se sentir bem sozinho. E nos momentos que eu tinha pra mim, eu ficava desesperado. E ultimamente, nos momentos que eu tenho pra mim, eu consigo ficar tranquilo, consigo aproveitar a minha própria companhia. E eu acho que as coisas que a gente se percebe fazendo no labirinto, coincidentemente, é como a gente é na vida. Por exemplo, dessa vez, no labirinto, eu fiquei é, em vários momentos com alguém, mas em vários momentos sozinho. E os momentos sozinhos também eram muito bons. Eu relaciono totalmente, tudo que acontece dentro do labirinto eu relaciono com o que acontece na vida, né? Como eu falei, ele é um universo perfeito. Nós que estamos caminhando nele é que somos imperfeitos, né? Assim como na vida também, a vida é perfeita. Somos nós que nos tropeços, nos esbarrões da vida com pessoas ou não, cometemos falhas, né? Então, observando a, a, a relação entre as pessoas, sim, tem N relações. Algumas pessoas preferem ficar sozinhas, outras pessoas encontram com outra e não interagem, passam e continuam. Imagino que isso possa ser transferido para a vida também. Outras, eu vi que não. Pegaram na mão de alguém e foram caminhando, ou seja, vem que eu vou te dar um apoio, né? Vai também muito da personalidade e vai do momento que a pessoa está passando, né? E aí a gente tem que respeitar, eu quero ficar sozinho, eu quero caminhar sozinho. Não, eu quero caminhar junto. Sensações mais uh, impulsivas, tinha gente que eu não queria deixar passar, tinha gente que eu queria que passasse logo, assim, entendeu? Assim, não relacionada à pessoa, mas talvez ao momento e ao caminho que eu tava, que eu tava... trilhando, entendeu? Então, é, é óbvio que são energias presentes, assim, e que você consegue, mesmo que você não uh, uh, não contracene com elas diretamente, você sente. O labirinto foi colocado nesse chão, né? E esse chão meio que derrapa. Então, o labirinto ficava entortando. Enquanto eu fazia o labirinto, eu via que algumas pessoas que já tinham feito e estavam do lado de fora, ou que ainda não tinham entrado, elas arrumavam o labirinto. Então, o meu caminho estava todo, todo emaranhado e, e para mim, passar seria um pouco complicado, porque estava confuso, estava digamos, meio nebuloso. Assim. Então, quando alguém puxava é, alguma coisa de fora do labirinto, porque, na verdade, a gente está limitado à nossa vida. Se a gente for é, usar essa metáfora mesmo, o que está fora do labirinto a gente não vê. A gente só confia que, de alguma maneira, influencia e ajuda. E pra mim eram esses momentos que alguém esticava o caminho por onde eu ia passar. Em alguns momentos eu mesmo estiquei com, com as mãos pra, pra passar. Mas quando alguém puxava, assim, pra mim era, era isso, foi muito especial. Não que eu cobre ajuda de ninguém, mas às vezes tipo, acontece, sabe? Tipo, sem você nem tipo, pedir, assim. Ah, é isso, tipo, eu senti, tipo, e como acontece, sabe? Tipo, às vezes vem de você, de quem você não espere e talvez às vezes não vem de quem você. Não espera, sabe? Não, eu simplesmente não sentia que estavam impedindo o meu caminho. Eu acho que um pouco no centro eu senti muita tranquilidade, assim, muito, um conforto, sabe, uma coisa boa. Então, assim, foi muito engraçado, por exemplo, no meio. Quando eu cheguei no meio, é, eu estava eu baixada, então eu tinha uma visão que era, ela era reduzida, ela, o meu ponto de visão ele era mais o chão. Então eu conseguia ver passagens de pés de pessoas. Então duas pessoas andando juntas, você vê ritmos, você vê é, energias diferentes. Então tiveram várias experiências nesse sentido, tiveram encontros, tiveram desencontros, de alguma forma, e não, não eram. elas faziam parte desse percurso. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vive na vida mesmo. Né? A gente às vezes nem explica e nem sabe porquê Mas você conduz a situação e, a, e se relaciona com as pessoas é, De uma forma que, que varia de acordo com o seu estado também Então às vezes não é nem intencional Não é dentro da limitação que a gente pode ter E, da, e do entendimento do momento que a gente vive também eu Acho que todas, quando eu encontrei, tinha uma energia muito boa Né? e diferentes aspectos, então todos eles eu senti uma presença muito legal. Acho que, não sei se é porque é o primeiro contato com cada um deles, mas foi muito bom. É totalmente parecido com os encontros que a gente tem no, no dia a dia, pelo menos que eu tenho. Porque houveram algumas pessoas que eu encontrei e eu me diverti com elas, bastante. Fiquei muito feliz, muito alegre, fiz uma festa. Eu estava muito, muito bem. E, e tiveram outras pessoas que eu encontrei eu tive momentos mais é, ternos, momentos é, de cuidado, momentos de carinho, sabe? Tudo isso acontece, é, momentos que você está com pessoas para se divertir, momentos que vocês se consolam ou se ajudam e isso aconteceu. Você percebe em alguns momentos quando a pessoa se conecta com alguma coisa que você não está conseguindo entender porque é corporal? que é algo espiritual, simplesmente porque é algo maior do que a pessoa, você percebe isso, né? corporalmente ou então com um simples é, fechar de olhos, sei, estou me conectando comigo e com alguma coisa maior que aquela pessoa acha que representa para a vida dela e é totalmente importante porque é naquele momento que ela tem a oportunidade de sair melhor, tanto da prática do caminhar no labirinto ou dançar no labirinto, quanto da vida, né? É um encontro, né? É um encontro com ela e com alguma coisa que ela acredita, independente de que religião seja. É... E no labirinto é assim e na vida é assim também. Então, eu acho importante, sim. Eu acho que é dali que, que, que saem as conexões positivas, os movimentos... É naturais e, e suaves, né, as emoções positivas, né, é um momento de muita emoção, principalmente quando a pessoa chega no centro, na rosácia, que é simbolicamente, segundo alguns historiadores dizem, é o paraíso, né, então é onde você se reconecta com você e com um Deus, que pode receber qualquer nome que a pessoa achar melhor. Eu sinto que quanto mais próximo eu tô de mim mesmo, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu tô perto de mim, mais eu tô perto dessas coisas invisíveis que eu te falo, que são Deus. Que na verdade eu sou uma parte de Deus. Quanto mais eu tô comigo, mais eu tô com tudo e é isso você tem um entendimento maior, que não seja aquele do seu pontinho lá, perdão a palavra, o seu cocô, cocôzinho lá que você está dentro inserido, mas é, é, te permite então ter uns insights, mas acho que é mais nesse sentido da espiritualidade. Aqui eu, eu nem senti tanto, eu tive sensações outras que eu nem sei se poderia dizer que são espirituais, mas de textura, por exemplo, que é uma coisa que eu não tinha tido no outro. Então, vontade de, de caminhar com, de, de jeitos diferentes, mas é como se mesmo o labirinto não tendo uma volumetria mesmo, eu, eu conseguisse perceber essa textura dele, ou eu quisesse sentir essa textura. Ele me propôs isso, esse espaço menor, da forma como a gente fez. Mas acho que a, a experiência mais, que eu diria, ligada à espiritualidade foi, foi fazendo com maior né? Ah, claro, né? Tipo, não tem como a gente falar da vida metafórica, se, se a gente não falar de uma questão espiritual, né? É, eu acho, assim, que que o contrário da vida não é a morte, sabe? Tipo, eu acho que é o renascimento, é a vida duas vezes. Então, acho que assim, acho que é muito amplo, sabe? Tipo, para falar, não, eu cheguei a um tipo de, de conclusão, porque eu tive várias hipóteses, mas nenhuma pode ser uma conclusão, porque acho que... É tão cheio de surpresa, né? Tipo, como é que a gente pode tirar uma conclusão, assim? Eu acredito que tenha mais a ver, né? Com, com a questão emocional do que espiritual. Uh, eu não sou uma pessoa muito religiosa, então... para mim não, não teve muito, muito conflito, uma coisa muito assim. Eu acho que nesse menor, não. Eu acho que para mim a relação... É, eu acho que a música interfere muito, então a gente fica muito sugestionado, então, a respeito da questão da música. É, o labirinto maior que a gente fez, ele é um espaço preparado, pensado, as pessoas vão lá para fazer isso, você encontra pessoas que você nunca viu na sua vida fazendo uma, um labirinto. E, a, e, o, e o teor musical, enfim, a proposta ela já está lá, o espaço parece que ele tem já está preparado para aquilo. Então, eu senti isso mais forte. Eu não sei se eu consigo, na verdade, precisar exatamente o que eu vivenciei. Eu sei que eu fui tirada da minha vivência aqui real. Então, é uma meditação e que te leva a pontos diferentes na sua vida, é, relações que você estabeleceu, seu caminho... É, que muitas vezes se repete de formas diferentes, com combinações diferentes. Então, você é, é como se você fizesse um, um resgate de algumas coisas ou pudesse entender de alguma forma de, de, de longe. eu acredito que isso seja uh, tem uma relação com a espiritualidade também. E quando o Nicolas começou a me, me levar para fora, eu senti como, como se eu pudesse confiar naquela pessoa e como se fosse, não uma pessoa, mas talvez, um, sei lá, um anjo, um espírito, alguma coisa boa que me levava para algum lugar e que eu podia confiar e que ia tá tudo certo. E aí até fiquei de olhos fechados e consegui imaginar que os sons que eu estava sentindo e as presenças não era aqui fisicamente, entendeu? Era um outro lugar, não sei, uma coisa mais mais espiritual mesmo. Eu senti isso. E quando eu saí, também me senti muito leve, muito mais leve do que quando eu entrei. Eu consegui manter essa sensação que veio do centro até eu, até eu sair. Ah, eu, eu acho interessantíssimo as, as as situações que não são programadas, que são as situações que acontecem. né Até falei para o pessoal de uma palavra em inglês, chama serendipity que não tem uma tradução específica, mas significa um encontro ao acaso, uma situação que acontece que é inesperada e positiva, e que muda, de repente, a vida da pessoa. Então, eu vi vários assim no, no labirinto. E observando, para mim, foi enriquecedor, né? O mais interessante de tudo é que quem faz o labirinto e quem for assistir o espetáculo saia de lá com essa sensação. O um espetáculo, labirinto do ser, foi meu serendípede, entendeu? Então, antes de assistir o espetáculo, eu estava assim. E depois de assistir o espetáculo, eu estou assim. E eu acharia interessante se fosse uma, uma transformação positiva. né? Eu tenho certeza que eu é, me realizaria como artista, com certeza.